Se você é trader ou investidor e está buscando uma corretora para operar cripto, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como utilizar a Okex, que é uma excelente alternativa segura, com muita liquidez e taxas extremamente baratas. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, é extremamente importante. Compartilhe esse vídeo com mais amigos. Se você não está inscrito no canal ainda, te conselho a se inscrever, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise também do mercado. Então vamos dar uma olhada aqui agora sim na UQX. O primeiro passo aqui é você criar a sua conta na corretora. Então clica aqui no link abaixo, descrição, comentário desse vídeo. O link para você criar a sua conta e participar da promoção do canal aqui de até 10 mil dólares de bônus aí, dependendo do quanto você tiver pela corretora, você vai ganhando bônus ao longo do tempo, tá? Então aproveite essa promoção vale muito a pena mesmo, e também após você criar essa conta, não deixe de baixar o aplicativo da OQX também, para você ter aí no seu, no seu telefone, Eu vou gerenciar essas operações, ao baixar o aplicativo, você já ganha de cara aqui, uma Mr. Box, que é uma promoção da corretora, com um prêmios de até 10 mil dólares, tá? Então, se você tiver sorte que você pode ganhar até 10 mil dólares, então Cria sua conta aí, já, já vai aqui na Mystery Box e vê quando você pode ganhar. Você pode ganhar desconto em taxas, criptomoedas, tá? Então, muito bacana aqui esse incentivo da, da OKEx. Então, dá uma olhadinha aí para você participar dessa promoção. Agora sim, vamos falar aqui como operar de fato. Eu vou focar, focar aqui nesse vídeo como operar futuros, tá? Mostrar para vocês exatamente como funciona. Só um ponto importante também, as pessoas perguntam em relação às taxas. Tem uma página aqui da, da corretora que explica em relação às taxas como funcionam, Tá? Basicamente, quanto mais você operar na corretora, as taxas vão caindo, né? Então, você chegar ao ponto que, inclusive, a corretora te paga para abrir operações, tá? Então, isso é bem interessante mesmo. Aqui, por exemplo, se tiver um volume muito alto, você começa a receber aí, uh, as taxas por estar tá operando. Isso é bem interessante e também se você tiver os tokens aqui, o AKB, que são tokens da corretora, você também ganha desconto em taxas. Tá? E realmente são as taxas mais baratas aqui do mercado, tá? Realmente OKEx tem taxas extremamente baratas, você vai ficar impressionado, tá? O segundo passo aqui também é você dar uma olhadinha na segurança dessa conta, tá? Então clica aqui em cima, vai na questão de definições de segurança tá, e tenha certeza que você tem ativado aí, botado seu número de celular, também autenticador pra, de, du de duas etapas aí para você ficar seguro, e também eu gosto de usar aqui o código anti-phishing aí, anti-phishing também, para você ficar seguro nas mensagens que você recebe por e-mail da corretora, tá bom? Então, outro passo aqui também é como você, de fato, uh, botar na corretora aqui, ó, como você botar o seu, uh, os fundos, tá, então você vai aqui em fundos, dá pra você ter uma visão geral, inclusive você pode ver aqui, ó, Visão geral: você tem dois tipos de fundos aqui. Você tem então a, o fundo né, da corretora e também trading. Tá. Se você quiser operar, você tem que depois de depositar dinheiro na corretora, você tem, tem que transferir os, os, os, uh, transferir os seus, seus fundos para a conta de trading. Tá. Assim você consegue operar de fato. Tá bom. Mas é muito simples fazer depósito. Você, você também pode comprar bitcoin criptomoedas. Uh, diretamente usando utilizando PIX tá então muito simples vai aqui na parte na parte corretora clica ali na opção de comprar moedas eu geralmente faço depósito geralmente um STT mas se você quiser comprar com PIX tá? ou a uh, transferência bancária que você pode fazer também utilizando aqui a, a OKEx Beleza qualquer dúvida que você tiver aqui abaixo uh, pode deixar o comentário também que eu tenho o prazer de responder a você aí sem problemas nenhum Beleza Uh, outro ponto importante que também a gente tem mostrar para vocês também, que a corretora tem uma questão da segurança, tá? Então, você pode ver, por exemplo, aqui, ó, você clicando aqui em cima de novo, em ativos, em auditorias, vai abrir essa página aqui, que mostra as auditorias da corretora, que ela, ela bota aqui de forma detalhada a Árvore Merco, Merco, né? Que é um sistema que poucas corretoras ainda já adotaram, mas você pode ver, de fato, em quais carteiras estão os seus fundos, tá? Quando você clicar aqui, por exemplo, ver detalhes, a cada mês a corretora vai gerar, um, vai gerar no caso aqui, uma uma uma, um, uma auditoria né para você poder poder verificar exatamente onde seus seus fundos você pode inclusive, copiar esses dados aqui verificar em quais carteiras estão o seu dinheiro aí para você ficar tranquilo que a corretora não está fazendo aí não está utilizando seus fundos para outras coisas aí né Como vocês viram aconteceu aqui ex agora as corretoras estão cada vez ficando mais transparentes aí isso é extremamente importante mostra a segurança também em relação à corretora beleza então vamos lá, vamos falar aqui agora de fato como operar, tá? Aqui na corretora. Ah, outro ponto importante, se você estiver operando a corretora, é, quiser aprender de fato como operar, aqui, o que eu conselho você a fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, vai aqui negociar e bota 3 de simulado. Eu vou fazer inclusive isso aqui para poder não estragar aqui minhas operações que estou usando utilizando a OKEx, tá? Mas você vai aqui também uh, na parte, se você quiser operar dire diretamente, você vai aqui no caso em cima aqui, onde eu mostrei para você, ó. Você vai aqui no caso, clica uh, em negociar. Aqui eu consigo achar para você que essa. Essa página uh, tem a opção aqui em cima, negociar. e Você escolhe aqui no caso, tá? Então, opção de contato perpétuo, né? Tem perpétuos, futuros, margem e opções, tá? Eu gosto de operar perpétuos porque tem mais liquidez, né? apesar de pagar funding Fi. Os contatos futuros são interessantes, são contratos do Bitcoin ou outras criptomoedas, que não possuem funding Fi, só que geralmente são contratos que tem menos liquidez aí, tem também uma, uma, um spread em relação ao, ao, ao spot também, tá? Então, eu conselho de fato a você operar futuros aí que vai ser. É, mais fácil para você tá bom então vamos lá vamos sim agora sim abrir aqui o trade simulado para você para você como abrir as operações aqui tá então você pode inclusive brincar na corretora abrir abrir e fechar operações sem ter risco de perder dinheiro e, e realmente fazer cálculos aqui de fato ver como entender como funciona o preço de liquidação tá? Isso estuda é interessante você praticar aqui antes de entrar com dinheiro real na corretora tá bom então basicamente que o primeiro passo que você tem que fazer aqui que eu conselho você verificar é clicar nessa engrenagem aqui em cima e verificar aqui, ó, a modo de conta, tá? Então, tem modo de conta, vários modos de conta diferentes, tá bom? Se você quiser operar futuros, você tem que pelo menos habilitar aqui esse margem em moeda única, que é o que eu estou usando aqui atual nessa conta, e tem outros, outros aqui também modos específicos, tá? Que eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente você pode ver cada um desses aqui funciona. Quanto mais aqui para frente, obviamente, mais avançado você está tá utilizando, tá? Mas se você estiver utilizando aqui margem isolada, que eu vou falar para você, provavelmente você não vai precisar aqui habilitar acima desse aqui, tá bom? Então, dê uma olhadinha nisso aqui, caso não, não, tenha não esteja aparecendo aqui os futuros para você, você precisa habilitar pelo menos esse nível aqui do, da, de modo de moeda, tá bom? Então, tem outras operações, outras configurações também aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas super simples aqui de você ver as configurações e modificar elas, Tá bom? Outro passo importante, você escolher se você quiser a operação cruzada ou isolada, tá? Se você é iniciante, eu aconselho você colocar sempre a operação isolada para você arriscar só uma parte do capital que você está entrando nesse trade, tá? Quando você usa operação cruzada, você bota toda a sua conta ali de trade em risco, tá bom? Então, se você não colocar um stop loss bem colocado, você pode ter problemas aí, tá bom? Então, eu aconselho você iniciar com isolada, pegar bem como funciona a parte de stop loss, take profit para você depois... A avançar aí na parte cruzada, tá? A parte cruzada é interessante porque você tem um, um ponto de liquidação muito melhor que isolado, tá bom? Mas geralmente para iniciantes eu conselho usar a isolada e eu uso várias operações também minhas quando o meu ponto de liquidação tá muito longe aí do meu ponto de, de entrada, tá? E também você pode mudar aqui a questão da alavancagem, então aqui você muda a alavancagem você quer 1x, né? Duas vezes, até 125 vezes, tá? Eu não recomendo você utilizar mais de 20 vezes aí, tá? Lembrando que quando você opera 10 vezes alavancado, se você, o preço vai 10% contra você, você é liquidado essa posição, 20 vezes alavancado, se o preço for 5% contra você, você é liquidado né, também nessa posição, tá bom? Então, quanto maior a alavancagem, obviamente, maior os retornos, mais maior o risco também, tá? Então, eu considero você usar no máximo 20 vezes, eu gosto de usar de 5 a 10, tá bom? Então, após selecionar, selecionar aqui se você quer isolado, ou cruzado e alavancagem, você está pronto para abrir a sua primeira operação aí na corretora, tá? Então, aqui, de exemplo, vou botar, por exemplo, aqui uma ordem limite, tá? Para você ver como funciona. Geralmente eu gosto de usar as ordens limites, porque elas são mais simples de, de. São taxas, tem taxas baratas, eu gosto de colocar as ordens e regiões que eu estou interessado em em buscar as operações, então vou botar aqui, por exemplo, 30.500 dólares, uma ordem de 1.000 dólares aqui em Bitcoin, tá? Você pode mudar também, inclusive, se você quiser abrir a ordem em contrato, em criptos ou USD, tá? Eu gosto de usar em USD ou cripto, tá? Geralmente fica mais fácil para mim aqui gerenciar quão pesado eu quero entrar uma operação, tá bom? E aqui você pode definir, então, o seu Take Profit e Stop Loss, clicando nesse botãozinho aqui abaixo, você habilita então o seu Take Profit e Stop Loss. No caso aqui, vamos botar aqui o Stop... O take Profit, no caso aqui, em 28.000 mil 400 dólares e o stop-loss vamos definir aqui então a casa dos 30.900 tá então assim você está pronto para criar a primeira ordem aqui uma ordem de venda no caso vou clicar essa ordem e ela já foi colocada aqui no gráfico vai aparecer para mim a hora de venda quando o preço for aqui ele vai acionar essa ordem aqui e vou estar então de fato na operação tá para a gente poder facilitar aqui então eu vou cancelar essa ordem vou abrir uma operação a mercado você vai clicar aqui a mercado também vou botar aqui por exemplo mil dólares é, mercado, vou botar o take profit também. Stop loss: então o take profit vai ser 28.400 e o stop loss vai ser aqui 30.900. Só um exemplo mesmo para a gente poder ver. Vou botar aqui vender a descoberto. Confirmar, então já estou na operação aqui. Inclusive a corretora mostra aqui para mim, ó, se onde vai ser meu stop loss e onde vai ser meu take profit aqui no caso dessa operação, tá? Se você quiser no caso abrir uma, ou colocar uma outra operação para poder realizar uma parcial aqui no trade, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui, recomendo bastante meu canal. Você vai também em limite aqui, ó, por exemplo, bota por exemplo 500 dólares aqui. Eu quero fechar 500 dólares. Caso o preço vá para aqui, eu quero realizar 500 dólares de lucro aqui. 500 dólares da minha posição no caso, né? Então você clica em 500 dólares, bota aqui apenas reduzir. E bota aqui comprar, tá? Então ele vai criar uma ordem de compra aqui abaixo. Nessa região... Uh, deixa eu botei no, na, na verdade eu botei errado aqui na posição, né? Deixa eu botar aqui, no caso, seria... Na região dos... Vou botar aqui nos 29 mil... 29 mil e dólares, digamos assim. Vou, vou botar aqui uma... 500 dólares e vou botar comprar aqui, então, tá? Então tá aqui a ordem no caso, tá? Basicamente você pode iniciar essas ordens aqui tá? e ver onde você quer realizar uh, essas posições aí, Tá? Uh, também se você quiser mudar aqui o seu stop, você pode aqui no caso, aqui em posições abertas, você pode clicar aqui embaixo, aqui ó, Take Profit Stop Loss, nesse cantinho aqui, direi uh, cantinho direito, vai abrir uma opção aqui para você mudar o seu stop loss, se você quiser fazer um trailing stop também, é possível de fazer, tá? E, geralmente aqui, se você quiser mudar o stop loss a posição inteira, você pode mudar aqui facilmente nessa região, tá? Então você muda aqui o stop loss se você for necessário, é muito importante você... Sempre que abrir a operação, já abrir com Stop Loss, tá? Não abro nenhuma operação sem Stop Loss. Às vezes, Take Profit até eu posso deixar para depois, mas para mim, Stop Loss, ele é sagrado. Aconselho você, então, a fazer isso, tá bom? Então, super simples, não tem muito mistério aqui de como operar, a, a mudar, fazer, a, como operar na corretora. Tá? Também você pode abrir o stop inclusive, stop, inclusive aqui também, clicando no botãozinho de Stop, tem opções também para você. Tá? Eu aconselho você a sempre usar aqui essas opções aqui, da, já, já abrir a posição com Stop acionado. E caso precisar mudar, você vai aqui no cantinho Cantinho esquerdo aqui e muda a operação de stop botando a posição inteira, tá bom? Então, basicamente é como eu gosto de fazer aqui para operar a corretora. Então, não tem muito mistério, super simples. Você pode acompanhar aqui também seu PNL, como está o PNL, o seu histórico de posições também, como foi o seu resultado, tá? Então, é uma corretora muito simples de utilizar não vai ter mistério, então use o trade simulado para você praticar, aí uh, né, usar, uh, ver como funcionam as operações, tá? abra diversas operações aí com, de, de limite, mercado, né, e para você entender como de fato funciona. Né? Nesse exemplo aqui por acaso, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo um clássico, aqui, vou fechar essa posição primeiro, 100% aqui fechar toda a posição, vou mostrar para vocês aqui, ó no caso, se eu abrir uma posição, uh, no caso aqui de botar a posição mercado aqui, uma posição de... De. vou botar 10 mil dólares aqui, tá? 10 mil dólares de posição, vou fazer uma, uma compra aqui, tá? No caso. Então, quando eu boto 10 mil dólares, como eu tô aqui em alavancagem 10 vezes, né? Aqui ele calcula para mim, a margem que eu tô usando aqui é de mil dólares. Então, eu estou usando mil dólares de margem para abrir uma posição de 10 mil dólares, porque a minha alavancagem, ela é de 10 vezes, tá bom? Então, basicamente, assim que funciona, vai mostrar tudo detalhado para você, qual que é o seu PNL, quanto de margem você está usando, e quanto você tiver margem, você vai poder manter essa, essa, essa operação isolada, aberta, tá? Então, basicamente isso, uh, e também tem aqui embaixo, no canto direito, tem a questão de calculadora, você pode utilizar também, calcular a questão de alavancagem, preço-alvo, preço de preço liquidação, preço médio de abertura, também tem cálculo das taxas também aqui para você dar uma olhadinha, quanto que você está as taxas hoje em dia, também tem um criador de posições aqui, que eu não utilizo isso aqui, não cheguei a utilizar não, mas você pode dar uma olhadinha também sobre isso, tá? Uh, então, assim, a corretora é muito simples de operar, não tem muito mistério. Né? As taxas são realmente baratas aí, você pode acompanhar, abrir várias uh, uh, uh, posições. E eu vou estar, ao longo do tempo, aqui colocando mais tutoriais, falando também sobre copy trade. Tem várias funcionalidades da corretora aqui que eu não mostrei. Esse aqui é só um, um, uma, um tutorial simples para mostrar para você como você pode operar futuros aqui na OKEx. Lembrando também, se você quiser mudar aqui o... O ativo, você pode simplesmente clicar no canto aqui de cima, e você pode mudar o ativo que você quiser operar, quiser, por exemplo, operar Litecoin, tem aqui, por exemplo, Litecoin perpétuo, tem os futuros também, os contatos futuros, tá? Então, realmente, você pode dar uma olhadinha uh, né, e ver qual ativo que você quer operar, tá bom? Então, não tem mistério de como operar futuros aqui na corretora, obviamente, sempre botar seus stop loss aí, cuidado com a alavancagem muito alta, tá bom? E com certeza uma corretora que você vai poder aí, utilizar ao longo do tempo, com um, um excelente liquidez, tá? Realmente uma, uma grande alternativa para as coletoras que a gente tem hoje atualmente no mercado. Então, no mais é isso. Se você gostou aí do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê aí em breve para mais tutoriais. Um abraço.